Só vem a cobra de duas cabeças de ser Avacalhada e estraçalhada pelos gatos da casa da minha amada E aí então agora vou soltar a bichinha No terreno aqui perto da minha residência Não sei se ela é uma Não sei se ela é uma Um lagarto ou um anfíbio eu vou procurar saber até. Eu posso até colocar nos comentários aqui depois. ó <risos> só. Esse cachorro não é a Lura do outro vídeo. É um macho, é um rapaz, é do outro, é de um vizinho. Tá, minha namorada também. Olha aí. Deixa eu, vou lá botar a bichinha no terreno. ó só. Olha aí. e agora você faz lá pro terreno tá ok? O terreno baldio aqui onde tá. tá. é o terreno? aqui essa aqui é outra cachorrinha é a Bela que fofinha é uma figura uhum. licença vamos lá E vai lá. Tem uma boa vida dona Cobra. Pula castiço.